Por isso, recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Como juiz, Gandini ficou conhecido pelo projeto Moradia Legal, que melhorou a vida de 1.500 famílias em Ribeirão. Por esse trabalho, recebeu das mãos do saudoso vice-presidente José Alencar o prêmio Inovare. Agora, Gandini está pronto para uma nova jornada, ser prefeito de Ribeirão para renovar a cidade. Eu amo Ribeirão. E quero ser prefeito não como um trampolim para voos políticos, como ir para Brasília como deputado, ser governador do estado ou coisa assim. Também já me basta o que eu ganho como juiz aposentado. Por isso vou abrir mão do meu salário de prefeito. O que me interessa mesmo é trabalhar, renovar a nossa cidade. Toda vez, toda vez você tem que vir tirar o dia pra ficar no médico. A gente se sente muito jogado. Na hora de pagar imposto a gente paga, na hora de trabalhar a gente trabalha. E na hora de a gente pedir ajuda por causa de doença a gente se sente jogado. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, entendeu? Com fome, com sede, esperando atendimento, não tá tendo atendimento. Eles nem saem pra fora pra conversar com a gente. E há 4 anos é essa palhaçada. Eles vêm, colocam só um... Umas pedras por cima, bate um carrinho e vai embora. No outro dia tá do mesmo jeito. Segurança zero, o bairro tá se tornando um bairro perigoso, como toda a cidade. Chego lá, a moça falou assim que não tem vaga só o ano que vem. E ainda é pelo sorteio ainda. Tem que fazer a inscrição e esperar eles me ligar. E eu vou deixar esse menino com quem? O povo quer uma atitude tipo diferente. O louvor um novo jeito de fazer. Ele que governa com a Ribeirão, uma nova atitude vai nascer. Programa de renovação da cidade. É, Gandini, você viu aí que os moradores de Ribeirão têm reclamações em todas as áreas. Você acha que é possível resolver todos esses problemas? É possível sim, Cláudia. E é para isso que eu sou candidata a prefeito de Ribeirão. Com o apoio da presidente Dilma, vou implantar o programa de renovação da cidade. Como é que vai funcionar esse programa? Não tem muita complicação, não. Primeiro, vamos ouvir a população através do orçamento participativo, direto e digital. Com o orçamento participativo, a população diz quais as obras prioritárias dos bairros. E com o orçamento participativo digital, que é uma novidade, cada cidadão pode dizer, através da internet, qual é a prioridade dele e do bairro em que ele vive. E aí nós vamos direto ao problema, né? Claro, sem enrolação. Vamos começar pelos problemas mais urgentes, como o mau atendimento nos hospitais e nas unidades de saúde do município, a falta de segurança nas escolas, a falta de creches e de moradia digna na periferia. Mas o programa de renovação da cidade é só para as periferias, para os mais pobres? De forma como... alguma. A minha prefeitura vai ser de todo mundo, do pobre, do rico, da classe média. Vamos começar pelas emergências, mas em muito pouco tempo, Vamos chegar aos detalhes. Não quero ver um banquinho de praça quebrado, uma rua sem a devida sinalização ou com asfalto esburacado. E como é que o programa vai funcionar? Eu vou criar a Secretaria da Cidade, que vai atuar em conjunto com o Ministério das Cidades do Governo Federal. Secretaria da Cidade. Essa secretaria vai coordenar todos os projetos e obras do Programa de Renovação da Cidade. Muito bem, Gandini. Agora os detalhes. Nós vamos conhecer nos próximos programas, porque hoje o nosso tempo já está acabando. Quem quiser conhecer mais sobre as propostas do Gandini, é só acessar os nossos canais na internet. O endereço aparece aí na tela. Menino pobre que veio da roça e já morou na periferia E pra ajudar a família estudava de noite trabalhava de dia Buscando sempre um ideal, foi do interior pra capital Homem de sonho que sofreu na vida e lutou sempre por tudo que quis. No Largo de São Francisco, formou-se em direito e se tornou juiz. Hoje ele tem nova missão: ser nosso prefeito de Ribeirão.